Malta do aço, vamos começar aqui mais um vídeo com uma coisinha diferente, com uma coisinha que nunca tivemos aqui no nosso canal, com o amigo Danilo Chocaí. aço, fundo aço, fundo Este na Almanha com isto, é que isto é com uma vontade.